A venda de máquinas e implementos agrícolas representa mais de 90% do faturamento da Expo Inter. Carolina Rossato, presidente do sindicato das máquinas do Rio Grande do Sul. É, há alguns anos a gente já vem observando crescimento ano a ano. É, ano passado teve um bom faturamento né? e esse ano é, tem expectativa de aumento. Nós acreditamos que a feira vai ser positiva, que vamos ter um aumento. Ano passado tivemos um número de 1 bilhão 923 milhões. Esse ano, com a estrutura de plano safra já, que estamos trabalhando, e com todas as entidades financeiras que conseguimos trazer para a feira, acredito que vamos ultrapassar esse número. Quantos expositores esse ano? Mais de 130 expositores esse ano, uh, alguns já nas nossas áreas novas, né, que estamos que organizamos para atendê-los, então, veio positiva a feira. A gente, circulando pelo setor de máquinas, percebe melhorias, né, é tanto na pavimentação, na estrutura, cita para gente aí o que está melhor esse ano. É O que a gente uh, veio fazendo foi terminar toda a pavimentação da nossa área de máquinas agrícolas, então, está toda pavimentada, também fizemos uma reforma na área de entrada, na ponte de entrada, né? Também uma parte de toaletes e também algumas estruturas de drenagem e terraplanagem. E tem o um espaço destinado à imprensa aqui na Casa do Cimes, né? Que também abriu esse ano. Sim, nós reformamos a Casa do Cimes para atender também a imprensa, então tem uma, uma área destinada à imprensa para que eles possam cobrir toda essa inovação e todo esse investimento que a indústria faz para atender o homem do campo, aqui, bem pertinho, dos estandes. A gente sabe que grande parte das máquinas e implementos são produzidas no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul tem várias fábricas, né, várias indústrias. É, qual é a relevância desse setor hoje? Como que o sindicato observa o setor hoje, é, Está positivo, está crescendo, a crise não chegou, está se recuperando da crise? É, eu acho que a indústria está se recuperando né, dos últimos anos que o Brasil enfrentou. Uh, mas a nossa indústria aqui, uh, gaúcha, de máquinas agrícolas, é uma indústria premium. A gente pode dizer que ela é premium por quê? Porque ela gera 25 mil empregos no nosso estado diretos. São mais de 220 associados ao CIMES, o Sindicato de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul. E a gente exporta tecnologia. Então, toda essa indústria, toda essa mão de obra, toda essa tecnologia, todo esse know-how, ela produz máquinas para o Brasil e exporta toda essa tecnologia para a agricultura mundial. O que vocês vêm percebendo do perfil das empresas? Muito investimento em tecnologia, conectividade? Muita tecnologia, muita inovação uh, a indústria ela se reinventa então a, as crises elas vêm ela se reestrutura e se reinventa para continuar crescendo a gente consegue fazer já uma proje uma projeção do setor para o fechamento desse ano talvez para o ano que vem já ainda não acredito que ainda é muito cedo mas todos os pilares para uma excelente safra estão positivos então a gente pode esperar que talvez sim venha um crescimento acreditamos que sim Tá certo, muito obrigada, Carolina. Eu sou Elisa Malicheschi, da 41a Expo Inter, para o portal Agrolink.